Aguardavam o mestre que saíra bem cedo para suas costumeiras meditações. Durante três anos, os apóstolos conviveram com Jesus, viajando de cidade em cidade, passando por aldeias diversas, e, nesses lugares, às vezes, tinham eles onde se alimentar e repousar à noite. Nosso mestre era amado por muitos que lhe ofereciam suas casas para abrigarem-no. Porém, mais que ninguém, Jesus sabia das condições difíceis em que o povo vivia, e, por isso, não era qualquer um que podia se dar o luxo de receber uma visita acompanhada de doze pessoas. Havia muitos que gostariam de recebê-lo, mas não podiam por quase nada ter a oferecer, a não ser o coração. Por isso, muitos admiradores do mestre que tinham mais posses contribuíam com algumas doações a fim de suprir suas necessidades, além dos recursos próprios dos apóstolos que também ajudavam, embora fossem pequenos pescadores. E quem cuidava do dinheiro da comunidade apostólica era justamente Judas. Seu amor pelo ouro era incontrolável, por isso Jesus já o advertira, alertando-o quanto ao perigo que isso representava. Mas Judas não entendera. Por ser responsável pelo dinheiro, Judas também fazia as compras e recebia as doações. Portanto, eram comuns suas constantes ausências, e isso não incomodava os apóstolos que, ao vê-lo sair, julgavam estar ele cuidando das compras e pagamentos. Por esse motivo, ao chegar, ninguém perguntou a ele por onde andara. Simplesmente se cumprimentaram, e Judas se acomodou a um canto da varanda, um olhar perdido e os pensamentos vagando entre miragens que lhe mostravam o poder e o aplauso do povo. Ele sonhava acordado e, às vezes, em delírio, sorria sozinho. Mas Pedro notou que Judas estava estranho e, se aproximando, perguntou. — Judas, aconteceu algo? Assustado, Judas disse, — Quê? Eu disse alguma coisa? — Não, não. Apenas vejo-te preocupado, distante e diferente. Precisas de alguma coisa? — Não, Pedro. Está tudo bem e ficará melhor ainda, creias-me. Pedro calou-se e refletiu acerca das palavras de Judas, pois não achara normal sua atitude. Afastou-se pensativo e pesaroso. Alguma coisa não estava bem, pensou, mas nada podia fazer, pois Judas era, assim mesmo, fechado e de pouca conversa. Por um bom tempo ainda ficaram ali à espera de Jesus. O tempo passava lento, principalmente para os apóstolos que se mostravam preocupados e receosos de que a qualquer momento os soldados pudessem chegar a fim de prendê-los. Finalmente, Pedro falou. Olhem, pois o mestre está chegando. Todos os olhares se voltaram para o amigo que se aproximava. Ele atrai em todo o tempo e lugar. Vendo-o, os olhos brilharam e as faces se descontraíram. Perto dele, todos se sentiam calmos e confiantes. O medo fugia e a alegria voltava. Os apóstolos se levantaram, Marta e Maria chegaram até a porta e com largos sorrisos ele foi recebido, envolvido em carinho e atenção. Sua rápida ausência na parte da manhã foram o bastante para deixar um vazio que nada preenchia. Ao chegar, ele a todos afagava como o pai carinhoso que afaga os filhos queridos. Nenhum ficou sem o olhar, o sorriso ou o toque de suas mãos. Quando seus olhos azuis encontraram os de Judas, este buscou desviá-los como a esconder algo, mas como esconder do mestre era impossível. Ciente de tudo o que se passava com Judas, ele se aproximou e colocou a destra no ombro do apóstolo, levando-o à extremidade da varanda. Distante de todos, com carinho nos olhos e na voz, perguntou brandamente, — Meu amigo, que tens? — Não é nada, senhor. Insistindo para que Judas abrisse o coração, continuou. — Judas, os olhos são as portas da alma, por isso não conseguem mentir, mesmo que a voz diga outra coisa. Sinto-te ansioso e trêmulo. Posso ajudar-te? — Senhor, eu farei o melhor por nós, não tenha receios. Agradeço-te, mestre. Jesus o olhou longamente, mas Judas não teve coragem de olhá-lo e mantinha-se fugidio. Talvez, em seu íntimo, Jesus tivesse chorado por ver o apóstolo tão perdido. Novamente, quase suplicando, o mestre falou. Judas, previne-te contra as ilusões do mundo tão passageiras quanto são as horas do dia, mas que trazem dores reais que mortificam a alma. Fica alerta com as promessas dos homens falsos que buscam riquezas e poder à custa dos sofrimentos alheios. Busca conquistar os tesouros do Pai, assim não serás enganado por ninguém e teu coração ficará em paz. Compreende? Sim, mestre, compreendo. Finalizando, Jesus sorriu e voltou a se juntar aos outros. Infelizmente, Judas não teve coragem de expor seus planos, receoso se de o um mestre discordar do que já havia combinado com Caifás. Pouco depois, Jesus convidou os apóstolos para um passeio nas redondezas. Disse-lhes que desejava esclarecê-los acerca de alguns temas importantes. Despediram-se das irmãs e saíram. Ao tomar o rumo de Jerusalém, Pedro falou ao mestre. — Senhor, eu julgo não ser prudentes por te assim. Voltemos. — Pedro, acalma-te. Não temas, pois minha hora ainda não é chegada. Tiago adiantou-se e perguntou. Mestre, aonde nós vamos? Ao Monte das Oliveiras, Tiago. Vamos conversar. Conversemos aqui, senhor. É necessário aquele refúgio às nossas almas. Em verdade, Tiago, vivemos horas de despedidas, mas tem confiança em mim. Nada vos acontecerá. O grupo seguia quando encontrou com João Marcos, filho de Maria Marcos, viúva, irmã de Pedro. João Marcos era um rapaz de mais ou menos 15 anos e, apesar de jovem, seguia Jesus de perto quando ele estava em Betânia ou em Jerusalém. Por isso, bem mais tarde escreveria o seu evangelho, narrando fatos a que presenciou ou que lhe contaram, Porém, assinaria somente Marcos. Ao ver o mestre, João Marcos correu e o abraçou comovido. Extremamente carinhoso, o rapaz nutria grande amor pelo mestre Jesus e dizia que somente não o seguia por ter de cuidar de sua mãe, mas aplicava em si as palavras ouvidas. Depois de abraçá-lo, João Marcos disse. Senhor, tua mãe chegou à cidade e pediu-me que te avisasse. Ela veio com uma caravana desde Nazaré e disse que deseja ver-te. Diz-lhe, João Marcos, que a verei amanhã. Agradeço-te por vir. Retomaram, então, o caminho para o Monte das Oliveiras. Ali chegando, buscaram um local afastado e quieto, longe do caminho que cortava o morro. Escolhido o lugar, assentaram-se ao redor de Jesus a fim de ouvi-lo. De onde estavam, via-se perfeitamente o grande templo com sua cúpula dourada a refletir raios do sol. A clareira permitia-lhes luz e sombra, além da visão de toda a cidade amada. Então, João falou com orgulho. Senhor, olha como o templo é imenso e belo. As pedras dão-lhe segurança e suas ornamentações são ricas como nenhum outro, não é verdade? Sim, João, o templo de Jerusalém é imenso, mas tempo virá em que isso que vês de tal modo será destruído que não ficará pedra sobre pedra. Isso por causa do orgulho e ambição de nosso povo. Assustado, André perguntou. Mestre, quando sucederá isso? Haverá algum sinal quando essas coisas vão se cumprir? Não vos deixeis enganar por aqueles que dizem ser o Cristo, pois muitos virão em meu nome. Esse tempo se aproxima. Assim guardai-vos. Olhai pelas suas intenções, mas principalmente pelas obras. Eis o sinal. fez silêncio e cada qual meditava nas palavras proféticas que acabavam de ouvir, embora fosse difícil acreditar que aquele templo seria destruído, como de fato ocorreu no ano 66 de nossa era. E ele continuou. Meus queridos, haverá guerras, destruição e morte, mas não vos assusteis, pois ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Acontecerão grandes terremotos, pestes e fome em muitos lugares, e os homens verão coisas espantosas e no céu grandes prodígios. Cremos que com essas palavras, que Jesus dizer que haveria sofrimentos por toda a terra, mas não significava que o fim as tivesse próximo. Ao contrário, ainda demandaria séculos. Mas a que fim se referiu o mestre? Evidentemente não seria ao fim do mundo material, Embora destruições generalizadas e a fome assolem diversas regiões, e acreditamos que até doenças de difícil controle poderão ocorrer, mas Jesus se refere ao fim da maldade nos corações dos homens. Um basta nas guerras, na fome e na miséria que se alastram pelas nações. E os prodígios no céu... Nada mais são do que o progresso da ciência que conquistaria o espaço aéreo com aviões, helicópteros, foguetes e satélites. Mas, enquanto ele falava, notei que os apóstolos pouco ou nada entendiam. No entanto, eu sabia que o mestre falava gerações futuras, inclusive a eles próprios que voltariam em novas encarnações, quando... Então, poderiam entender as suas palavras. E Jesus continuou. Em verdade vos digo que vos perseguirão e vos prenderão por causa do meu nome. Entregar-vos-ão aos governadores, aos reis, e vos separarão de vossos filhos e filhas. Muitos perecerão mas isso servirá para dar testemunho da verdade que conhecereis. Que falaremos diante deles, Senhor? Não vos preocupeis com o que haveis de falar, pois vossas bocas falarão com sabedoria, e vossos inimigos não poderão resistir nem contradizer. Dizei o que vos for inspirado, pois não sereis vós que falareis, e sim um Espírito Santo. Nesse momento, perguntei-me como pôde o mundo não ter entendido essas mensagens. Ele foi tão claro. Ao falar que os cristãos seriam inspirados por um Espírito Santo, eu sorri intimamente, pois estava patenteada naquelas palavras a participação de um Espírito, e não do Espírito Santo como entendem alguns. Então, Pedro sorriu e perguntou. Então seremos socorridos nessa hora? Sim, recebereis a ajuda dos céus, não duvideis disso. Mas asseguro-vos que, infelizmente, haverá divisões entre vós. Sereis entregues pelos vossos pais, irmãos e amigos, e a alguns de vós a morte será dada. Todos vos odiarão por causa do meu nome mas nenhum só cabelo das vossas cabeças se perderá. Pela vossa paciência possuireis vossas almas. Aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho será pregado por toda a terra para dar testemunho a todas as nações. Somente então virá o fim. Depois de ouvi-lo, concluí que não temos do que nos desculpar, pois ele foi explícito em suas palavras. Falou das divisões religiosas e do ódio entre os familiares, causando inimigos e até a morte, mas falou também que nenhum fio de cabelo se perderia, isto é, qualquer que seja a sorte do corpo, nosso espírito sairá triunfante. Disse também que vencedor será aquele que perseverar até o fim, pois somente a paciência e o trabalho no bem nos levarão à conquista de nossas almas, ou seja, estaremos a salvo do sofrimento e dos erros que prejudicam o adiantamento de nosso Espírito Eterno. Finalmente, finalizou suas profecias afirmando que o Evangelho será conhecido em todo o mundo, a fim de que todos conheçam a verdade e somente, então, depois de tudo consumado, virá o fim. Como nós já dissemos, será o fim do reino da terra e o início do reino dos céus. Aquelas palavras pronunciadas com tanta ternura alcançaram minha alma sedenta de paz e, ao mesmo tempo, aquietaram-me, trazendo-me esperança no porvir